Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui em Aveiro mais uma vez. Passado um ano, para gravar a segunda parte das entrevistas na rua. Mais uma vez sobre o Natal. E... E falta aqui qualquer coisa assim, mais natalícia. Não sei, o que é que será? Ah, bom. Um gorro. Nice. Vamos embora. O que é que não pode faltar no Natal? E <risos> é aquele farrapo velho. Pois é, no dia 25, então, é verdade. Um, não sei, estar com a família, uh, sei Natal, dia 24, por exemplo. Um, comida, <risos> os típicos bolos de Natal. Um, e as prendinhas também? Também pode ser. Prendinhas, é isso. Claro, não pode faltar. Né? Se o Pai Natal fosse uma figura pública portuguesa, qual é que seria? <risos> Ia, vai, eu diria, olha, sim, mas é mais no tom cómico o António Costa, António porque co... não sei, eu olho para ele e vejo o Homem da Vila Moleza e também oh, eu acho que é lá para várias personagens, Pai Natal seria uma delas. Ok, faço entender. Não sei, seria alguém generoso, acho eu, para dar presentes, uh, não estou a lembrar assim ninguém em específico, mas... Talvez o Fernando Mendes. <risos> Os <pedáculos>, Exatamente. <risos> Talvez. Mas ele é que recebe presentes. Pois, ele é sim, que... sim, Também é verdade. Também é... Mas também dá. Pois também dá às também montras. Disse... Ah, ah exatamente, exatamente. exatamente. Por isso, é uma pessoa generosa. Exatamente. Com que idade é que acham que o Pai Natal se vai reformar? 93. 93. é? Ou e 10? 93! <risos> é. Além, é um pouco novo. Não, 98. não. 93? Não, 80. 800? 80? Está bem, está bem. Se, for, se ele for português, é dada da reforma ah, é, assim. é, é sempre mais fácil. É assim ah, é e agora, se quiserem pedir qualquer coisa ao Pai Natal, podem olhar para a câmara, que ele é subscritor e ele é. vai ver. É sério, olha, umas férias na no... Maldivas, para dois, faz favor. Agora uma coisa para ti. Uh, livros e chocolates. Pronto, ah, pouco. O que é que não pode faltar no Natal? Família. Para mim é família. Presentes, luzes, para mim luz não pode faltar no Natal. Se o pai natal fosse uma pessoa portuguesa, que personalidade é que seria? Que toda a gente conhece, quem é que seria? Ronaldo? Porquê? Por ajudar uh, os outros. Com que idade é que acham que o pai natal seria iria reformar? Sendo em Portugal, talvez aos 65, não né? é? Cada vez mais tarde, não é? Mas... Yeah. Eu acho que ele não se reformava. Não, continuaria a trabalhar podem dar ali para a câmara que para o Natal é subscritor e podem pedir qualquer coisa que ele vai gostar Olha eu só pedia saúde e estar com as pessoas que eu mais amo é basicamente também é igual Pronto. Obrigado o que é que não pode faltar no Natal uh, família amigos e um leitão um leitão <risos> yeah. okay. não é a tradição portuguesa mas, ok. Ah, sim, eu, eu acho... Uh, de onde eu venho, né nunca falta um leitão, nunca falta família, amor. Deixa eu ver, porque eu acho que o Natal é o dia da família, é o dia em que nos reunimos todos para celebrar. Se o Pai Natal fosse uma figura pública portuguesa, quem é que achas que seria? Uh, <risos> eu acho que seria o Ivandro e vendo. achas que canta bem? Yeah, eu acho que ele canta bem, eu acho que ficava bem, tipo uma barba branca, com uma guitarra... Eu acho que... e, e levava os presentes à lua? Já, yeah, levava. <risos> okay. Qual achas que é a idade da reforma do Pai Natal? Achas que ele vai trabalhar até quando? Uh, eu acho que ele vai trabalhar até os uh, 65. Okay. Eu acho. A ter de reforma mais ou menos Portugal, é isso? Sim, sim, eu acho que ele vai trabalhar até 65. Ok, e não achas que ele já tem mais que 65 ou não? É, desde, na verdade, desde que eu sou criança ele sempre foi velhinho, então não sei quantos anos ele tem agora. Mas eu acho que com 65 ele para, mas yeah, também ele já está cansado de sobrevoar os céus <risos> e <gente> entregar presentes. <risos> ok, pronto. Agora tens a oportunidade. O Panetal vai estar a ver? Que ele é subscritor é um dos nossos maiores fãs okay. e tens a oportunidade de lhe pedir uma coisa. Portanto. Pai uh, Natal. Eu gostaria de receber um MacBook Pro como meu presente de Natal. E Quem mais? E AirPods. Yeah, para mim já estava bom. O Macbook e AirPods para mim já estavam muito bons. Okay. Pode ser que ele ouça as tuas palavras e talvez te ah, dê si essas Assim pra... espero, desde criança que eu fico à espera dele e ele nunca chega, entende? Dessa vez, Pai o Natal é melhor que venha antes da tua reforma. O <risos> que é que não pode faltar no Natal? Comida boa, principalmente. Um, as pessoas dizem que os presentes não são tão essenciais, mas quando falta os presentes também é um pouco chato, né? Então uns presentinhos assim, umas prendinhas, acho que isso é a companhia né? da, dos amigos, da família, e é isso. Se o Pai Natal fosse uma entidade portuguesa, se fosse alguém famoso, o que é que seria? Mas também posso adequar ao Brasil. Não sei, não Ou sei assim mundial Mundial. Se alguma figura que fosse mesmo, ok, tivesse a personalidade do Pai Natal, tudo. Então... uma segunda opinião. Sim, sim, se fosse. Like, se, Santa Claus, like, were... A uh, famous person ou someone who would you say it would be uh, the KFC man <laughs> what's his name Colonel Sanders yeah o senhorzinho do KFC do KFC do KFC okay Sim. eu acho que faz sentido Sim. Por ser é parecido because he looks like him yeah Ok, okay com que idade o pai Natal se vai reformar ou se vai retirar do trabalho não pai natal não se reforma não? Nunca. não nunca nunca é imortal sem não tem reforma não tem como não pode okay. não pode ficar muito miúdos sem brinquedos, né não é como é pode tá exatamente não pode e agora pode olhar para ali para a câmera, os dois eu também posso, em inglês cuidado. pedir algo ao pai natal ele vai estar a ver ele é nosso subscritor okay. e ele vai -vos Vai ajudar o que vocês quiserem. Eu vou ao exame de condução em fevereiro. Então eu peço ao Pai Natal que eu consiga passar de primeira no exame de condução. Seria perfeito. É isso. Pai Natal, por favor. Por favor. Okay. A Christmas... Christmas wish? Yes. Ai, ai. Você vai hmm. ter uma tripada para o Brasil em fevereiro? Ah. Né? Yeah. Sim. Sim. Yes. É. Ele vai ao Brasil comigo. Ele tá pedindo uma viagem segura para o Rio de Janeiro. <risos> Vamos ver, Pai Natal, por favor. Eu vai gostar disso, com certeza, de certeza. O que é que não pode faltar no Natal? Hum, acho que você reunido com alguém, não importa se é família, amigo ou até mesmo você sozinho com seu gato. Alguém, alguém, qual, alguém de quem gostemos, né? É. Eu acredito assim que estar com alguém é melhor do que realmente festejar sozinho, se sentindo sozinho, então... Acho que eu diria dividir o espírito natalino, assim. Ok, ok, faz sentido. Uh, se o Pai Natal fosse uma figura pública portuguesa, quem é que seria? Ah, ah, tá falando dos políticos. Não, só famosos. Se fosse alguém ah, famosa, não. ou portuguesa, ou, ou do mundo inteiro. Pronto, alguém que quiser. Já estamos a abrir, internacional. Olha, eu sou do Brasil, então... Sim. Eu diria que, para pegar o espírito assim, no Brasil, eu diria que o Roberto Carlos. Roberto Carlos, ok. É um cantor lá, que é... é sim, sim. Ele canta todo ano, Natal. Ok, ok. Então, faz sentido, exato. Com que idade é que o Pai Natal se vai reformar? Se vai o quê? Reformar, vai acabar o trabalho. Vai deixar o de trabalho. Olha... Eu acho que enquanto existe Natal, ele não larga não. Vai ter que passar para alguém porque não sei. Vai sempre ele já fazer tem falta. O quê? Mais de 100 anos? Pois ninguém sabe. Ninguém sabe a idade do Pai Natal, portanto. Eu acho que ele passa o manto e a gente não fica sabendo. Pois <risos> é, esta é uma pergunta com rasteira porque ninguém sabe a idade do Pai Natal, mas sabem quando é que ele se vai reformar. Por isso é, vamos acreditar que não, não, pois nós precisamos do Pai Natal. Agora o Pai Natal, ele é nosso seguidor. Ele é nosso fã. E ele tá, vai estar a ver este vídeo. Portanto, tem uma chance de pedir. Seja o que for ao Pai Natal. Eu quero um bichinho de chamação. Estamos aqui ao fim do vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, se já sabem o que eu tenho que fazer. Deixar o like aí baixo, Subscrever o canal se ainda não fizerem, Ativar o sininho para ficarem a par de todas as notificações. E seguirem no Instagram. Porque é lá que eu divulgo o meu canal. E, e outras coisas. Portanto... Desejo-vos a todos um bom Natal, uma boa entrada em 2023, muita paz e amor e sejam felizes. Obrigado.